Nós vamos tratar de um tema, a partir de agora, com a doutora Cristiane Martinelli Matos, como eu disse, advogada em direito médico. É, tive a oportunidade, ela está acompanhada do esposo dela, que é o doutor Zacarias, o Zaca, é, palmeirense, palmeirense, estudamos juntos, fomos da primeira turma de direito da UENG Frutal, com muita vontade de aprender, fomos a primeira turma, né, Cris? Bom dia, bom dia, prazer em falar contigo mais uma vez, doutora. Bom dia, Sino. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, e nós fomos colegas dos bancos acadêmicos Isso. e essa amizade se estendeu, né, já há mais 10 anos. Graças a Deus. Dos bancos acadêmicos e também do aprendizado porque nós estamos sempre aprendendo. Aliás, a vida é um aprendizado. A cada dia que passa, a gente tem a, a, a, a... Assim, você para, pensa e diz o seguinte... Gente, eu não sei nada. Você lê um livro, um bom livro, termina de ler o um bom livro e diz o seguinte... Eu não sabia nada, mas continuo não sabendo. Aprendeu? Claro que aprendeu. Ok? Nós vamos falar um assunto que nós trazemos para você agora com muito respeito... Nós vamos falar do seguinte: autonomia do médico, presta atenção, autonomia do médico e do paciente, testemunha de Jeová, nas transfusões de sangue. Porque quem é testemunha de Jeová é, tem esta, não sei se este é o um nome apropriado, doutora Cris, mas a versão de uma transfusão de sangue. Mas aí, como é que fica esse, essa liberdade? Esse direito à saúde e a liberdade religiosa deste paciente testemunha de Jeová Que não aceitam uma transfusão de sangue Explica para nós como é que a doutrina, ah, como é que o Brasil está recepcionando isso Porque há inúmeras tramitações, inclusive no Supremo Tribunal Federal, doutora Exato, Sinomar é, em primeiro momento, é importante a gente esclarecer que não se discute a crença, okay. a Legal. liberdade religiosa, mas é necessário é, esse, essa discussão doutrinária, jurídica. Há um grande desconforto nas situações limítrofes da vida, quando o paciente maior, capaz, consciente se nega recusa o tratamento através da transfusão de sangue sendo que esse tratamento muitas vezes vai melhorar a condição de saúde dele e às vezes até livrar sim. ele da morte okay. é um tema que precisa sim ser debatido para trazer uma segurança jurídica para todas as partes dessa relação ao médico, ao paciente e até os familiares. Lembrando que o médico tem o dever de salvar vidas, mas como você bem disse, como fica essa questão quando dois direitos fundamentais se encontram? Um direito sobrepõe o outro ou não? Como que é essa questão? tese hoje o nosso cenário nós não temos uma lei específica que traz esse conforto conforto que que o médico precisa para decidir em situações de emergência e urgência então a gente tem que trabalhar com o que nós temos na atualidade a, o direito de liberdade religiosa é um direito fundamental assim como o direito à vida e à saúde okay, okay. são direitos personalíssimos o que, que é isso? é o direito da pessoa então um não sobrepõe o outro é bem aquela frase o meu direito termina quando começa o seu ou o meu direito começa quando termina o Sim. seu então do momento que o meu direito fundamental o meu direito personalíssimo ele está acarretando danos, prejuízos a terceiro, ele já passa a ser considerado como um ato ilícito. Então, esse direito personalíssimo, esse direito fundamental, ele não é absoluto. E como que se resolve essa questão, então? Isso, isso. Né? Que uhum. é o mais importante. Uhum. A jurisprudência, como você já mencionou, nós temos três ações tramitando, tramitando no Supremo, que ele vai precisar agora se manifestar, né, é, para trazer essa segurança jurídica para as partes. Tudo caminha, isso a gente trabalha com suposições, pelo andamento processual, até porque tramita em segredo de justiça, então algumas Peças, algumas decisões, a gente não consegue ter acesso, por se tratar de exposição uhum. de dados sensíveis da pessoa, do paciente. Tudo caminha, o Sinomar, no sentido assim. Vamos trabalhar com a primeira hipótese: paciente maior, lúcido, lúcido e capaz. Prevaleça a autonomia do paciente. E o paciente diz. Eu não quero fazer essa transfusão de sangue O médico tem que acatar a vontade do paciente É isso? Em regra sim Mas no direito tudo depende Isso, isso. <risos> né? então, no, no direito tudo depende Tudo depende isso. Nessa questão o médico precisa passar todas as informações para o paciente Inclusive tratamentos alternativos se existe hum. ou não. Então, o médico tem que elaborar, digamos assim, um leque de opções para o paciente. Exatamente. E isso, claro, baseado na literatura médica, okay. na medicina em evidências. Sim. Não é algo assim... Aleatório. aleatório ah, não. Okay. Né? Então, ele tem que passar isso para o paciente. Né? Aí a gente se depara com o termo de consentimento livre e esclarecido. Onde o médico passa ou não só uma opção para o paciente e ali eles vão discutir qual a melhor terapêutica tá e uma ressalva isso quando dá tempo de, de trabalhar a situação em casos de iminente perigo do paciente vir a falecer o médico hoje Possui a autonomia de realizar a transfusão de sangue. Mas isso gera muito, assim, é muito temerário ao médico. Porque, vamos supor, o paciente não, não aceita, ele recusa essa transfusão de sangue. E mesmo assim, diante do quadro clínico dele, e não tendo outra possibilidade de tratamento, sendo esgotada todas as outras possibilidades, o médico realiza... A transfusão, esse paciente sobrevive e ajuiza uma ação contra o médico. Então, o médico livrou o paciente da morte física, mas, entre aspas, condenou esse paciente a uma morte espiritual e social. Então, é, complicado. é uma questão muito milendrosa. Segunda opção, quando se tratar de paciente menor ou incapaz... A jurisprudência hoje, a, a doutrina, caminha no sentido de que deve-se fazer a transfusão de sangue mesmo sem o consentimento dos pais ou responsáveis. Ah, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Você explicou com maestria com relação ao maior, vamos lá, o um menor de idade. Mesmo o menor dizendo que eu não quero fazer a transfusão de sangue, é, mesmo sem a autorização dos pais, o médico vai fazer a transfusão, é isso? O médico tem a orientação, até pela resolução, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1021, Sim. que foi elaborada okay. no, nos anos 80, que, que traz essa prerrogativa para o médico. Deve fazer, porque o poder é, familiar, o poder pátrio não dá essa autonomia aos pais de decidir Sim. pelo menor nessa situação que coloque o menor ou o incapaz em perigo de falecer. Bem, é complexo. Muito, é muito, muito. Complexo. Muito. É, aí eu fico aqui imaginando o seguinte, Doutora Cris, como é que o Supremo vai mexer nesse Digamos assim, nesse tabuleiro de maior maioridade, idade etc, etc. Como é que, que os 11 ministros, no seu entender... Porque você é uma estudiosa dentro do, do, do, da área médica, direito médico. O que, que você espera? O que, que pode vir por aí? Sinomar, pelo que a gente tem acompanhado, tudo caminha a tendência... Dessas decisões, dessas três ações, Sim. que é uma ADPF, um recurso extraordinário e um tema que é de repercussão geral. É um tema 952. Exatamente. É. Então, tudo caminha, a tendência é nesse sentido. Maior, lúcido. Capaz respeite a autonomia do paciente, são as diretivas antecipadas de vontade. O que, que é isso? É um documento, é, é também chamado de testamento vital. Uhum. Embora haja algum algumas discordâncias do tema do, do, do nome, né? Testamento vital, mas onde o paciente já consciente decidido que caso precise de uma transfusão de sangue, ele não vai aceitar, ele pode, através do cartório, emitir essa diretiva antecipada de vontade e comunicar o seu médico, caso seja um tratamento, né ele já, já é acompanhado por um médico, ou então carregar esse documento. Mas lembrando, num caso de emergência e urgência, o médico vai fazer tudo para salvar aquele paciente. É, meus amigos, nós estamos diante de um tema... Que carece muito estudo. Muito estudo. É, temos que ter o devido raciocínio. Não é fácil. Não é simplesmente você pegar, por exemplo, um papel... E chegar e fazer a leitura. Não, chega e faz assim, acontece. Não, mas não é bem assim. Quer dizer, existe é todo, vamos dizer assim, um sentimento. Existe toda uma vontade por trás, ok? Maior, do que é maior, acima dos seus 18 anos, então eu não tenho a vontade de fazer. Pronto, acabou. Tem seu documento e etc. Mas mesmo assim, se o, se o paciente disser assim, não, eu não vou fazer e apresentar um documento, e o médico fizer, vai ser atenado? Sinomar, nesse caso... O médico corre um sério risco de responder a uma ação judicial e às vezes também até um processo ético. Pois é, mas por ter salvado uma vida. Mas ele desrespeitou Respeitou a autonomia do paciente que estava lúcido e capaz. Que era a vontade dele. Que era a vontade de não dele. ser submetido Isso. a essa transfusão de sangue. O sino, é muito importante a gente deixar claro sim, sim. que as pessoas que professam da, da religião Testemunho de Jeová, quando eles se recusam à a, a transfusão de sangue, a essa terapêutica, eles não estão, desejo, o desejo deles não é morrer. Não. Mas não. é o que eles acreditam, é a sua é, liberdade religiosa. Ok. Né? Então a gente precisa voltar os olhos. Né, com, com amor a essas diferenças, são diferenças. Né? Eu costumo falar que todo mundo carrega uma mochila. E dentro dessa mochila está a nossa... tudo que a gente construiu, a nossa bagagem, durante a nossa caminhada. Okay. E ali a gente tem princípios, tem valores, usos e costumes. E eu não posso simplesmente julgar o outro através medir o outro pela minha régua. Né? Fala-se muito em empatia, mas o que é praticar essa empatia? Me colocar no lugar dos outros? Não é só isso, vai além. É me colocar no lugar do, do outro através do olho, dos olhos do outro. Sim. Você, é, no seu trabalho, tem é, é, alguma ação relacionada a esse sentido que nós estamos falando aqui, Cris? Sinomar, aqui em Frutal, né, eu ainda não, não atuei em nenhuma ação nesse sentido. Certo. Nesse sentido. O que, que despertou você, Cris, esta vontade desse direito médico? Por quê? Sinomar, eu, quando a gente sai da, dos bancos acadêmicos, <risos> né? Sim, sim. <risos> Você quer construir a sua carreira na advocacia. E durante algum tempo eu fui advogada generalista. E eu comecei a perceber que o mercado estava carente de especialistas. Hum, tá, tá. E foi quando eu me deparei com o direito médico e da saúde. E foi um, um nicho do direito do direito como um todo que eu me apaixonei, porque lida com vidas, lida com a bioética, e eu decidi então especializar, e desde então né, eu fiz a especialização e tenho me dedicado ao estudo do direito médico e da saúde. Você tem vontade de fazer medicina? Não, não, Sino, não, não. Me contento, né, me realizo através do meu filho que está fazendo. Ah, então <risos> ok, ok, agora entendemos. Ficou, ficou esclarecido agora, ficou esclarecido. Eu acredito às vezes, oh Sino, que até essa opção do Renan, né, de... pela medicina, porque eu falo que o Renan, antes de falar papai e mamãe, ele falou que era o ser médico. Então é uma coisa que está no DNA dele mesmo e a gente sempre conversava. Eu acredito que pode até ter uma parcelinha que me direcionou sim, sim, ao direito okay, médico, okay. mas eu falo que eu me encontrei. É apaixonante o direito médico. Olha que maravilha. É bom saber né, esta vou falar assim esta vontade, né, de chegar de ajudar. O quão, quão bom é a gente poder estender a mão, ter uma palavra amigo, ter um aprendizado. Acima de tudo, um aprendizado e colocar esse aprendizado em prática. Porque se nós aprendermos e não colocar em prática, para mim, Sinomar Juliano, que fala com você nesse momento, para mim não, não valeu nada, valeu nada. Eu aprendi, mas não coloquei em prática, então não resolveu. Então não resolveu. Aliás, vamos ser cobrados por aquilo que nós aprendemos. Eu entendo desta maneira, ok? Mas tem aqui uma, uma fala do, do, do Gilmar Mendes, tão polêmico ministro do STF, e diz aqui o seguinte, doutora Cris: Paciente, pessoa maior e capaz e que necessita realizar cirurgia de substituição de válvula aórtica, que é o problema. Por convicções religiosas, decidiu realizar o tratamento de saúde sem que haja uma submissão à transfusão de sangue. Olha só. O procedimento está sendo condicionada à assinatura de um termo de consentimento para utilização de hemoterapia, é, por receio ao hospital, né, o médico ou a equipe médica de eventual responsabilização futura em decorrência da escolha do paciente. É complicado, né? Sustenta a violação do princípio da dignidade da pessoa humana. O que, que você falou para nós, Cresce? E aí? É assim. Complicado. É, é o encontro desses direitos fundamentais. Olha né? só. O que, que a gente tem que entender? O bom senso tem que prevalecer. Eu acredito que, mesmo que o Supremo pacifique isso, vai sim trazer um conforto. Né, para o médico e até para os pacientes. Porque há uma insegurança hoje. Exatamente. Insegurança, digamos assim, uma, me corrija se eu estiver errado, uma insegurança médica e também a insegurança jurídica hoje, dentro do, do, do ordenamento jurídico brasileiro. É, se eles organizarem esta, esta causa, né, se organizar, claro, aí as coisas vão fluir de maneira realmente diferente, né, Cris? Mas tudo isso, está assim, é, muito pautado a base é a relação médico e paciente uma Sim. boa relação médico paciente uma é o conversa. tal isso o diálogo o termo de consentimento ele não é simplesmente um documento que o médico chega para o paciente e fala cena aqui não é o médico tem que sentar tem que explicar as terapêuticas, se existe mais de uma opção Quais os riscos, quais as consequências pois, mas Isso também né? a gente entende que deve ser Não só a pessoa que não queira Que tem atrás na, na sua religião Que ele não pode fazer a transfusão de sangue Isso tem que ser feito, esse diálogo, esse bate-papo As outras pessoas que também não seguem essa religião Exato, esta sim. conversa Esta orientação médica Exato. Sendo, fugindo só um pouquinho do tema principal... Você tem direito de a... Querer. A recusa terapêutica, ela não é só a recusa da transfusão de sangue. Não é isso. Uhum. Eu vou citar um, um exemplo, um caso concreto, okay. tá. né, de uma recusa terapêutica. Um paciente, ele precisava sofrer a, a amputação do pé. Ele teve complicações e já tinha... o médico já tinha tentado... Todas as terapêuticas e ele chegou para o paciente, estava lúcido, maior, falou: Olha, a única solução amputar o seu pé. O paciente se negou, ele falou de jeito nenhum. E essa discussão uhum. foi parar no judiciário. E o paciente teve a, a sua autonomia garantida pelo judiciário. Porque para esse paciente morrer sem o pé era indigno. Então, ele preferia a evolução forma. da doença né? e, e manter o pé, mesmo que ele viesse a, a falecer. Então, nesse caso, o, o médico ele tem que proporcionar todos os, os métodos que tiver ao seu alcance, inclusive tratamento hum. paliativo, para conferir a esse paciente uma evolução da doença sem muito sofrimento. Hum, sabe É uma questão humana sim. mesmo Isso é uma recusa terapêutica Mas hoje O, o foco, os olhos No judiciário estão voltados Para as transfusões de sangue tá, Isso está Inclusive no, no, no Supremo Tem mais ou menos alguma data Para que o Supremo possa fazer esta votação Essa não transfusão De sangue Para regulamentar esta situação em crise? Olha, Senomar a minha esperança e, assim, o desejo do meu coração é que isso acontecesse o mais rápido sim, possível, sim. né? Mas, infelizmente, o nosso judiciário, ele é moroso, né? São muitas ações, muitas questões, então, é uma situação que não tem como a gente... Fazer uma previsão. Não, não né? tem, assim, não prever uma data. Ok. Né? É, inclusive, a Cris nos trouxe aqui o seguinte... É... A respeito do diálogo, a respeito de uma boa conversa, médico-paciente, paciente-médico, soluções, bom senso, respeito às diferenças, este é um grande problema, respeito às diferenças. É. Hoje, se nós olharmos e que Me desculpa você que critica, que faz Pode me criticar Para mim, meu couro é grosso, rapaz Tem muitos anos na, na, na imprensa Essa coisa toda É muito fácil criticar, meu amigo É muito fácil criticar Mas é difícil você ter uma palavra amiga Para dirigir uma pessoa Numa manhã, numa tarde Seja que momento for Respeite a diferença do outro Respeite a diferença do seu amigo Da sua amiga ok? Sempre, sempre Um bom diálogo É isso que nós estamos fazendo aqui A doutora Cris comigo Decisões devem ser pautadas Na análise individual De cada caso, Cris Exatamente é Cada um é cada um Cada um tem o seu problema O caso que você contou Deste paciente com relação ao pé, o médico falou, nós vamos amputar. Ele falou, não, não vou amputar. Ele foi para a justiça e a justiça deu o um ganho de causa a ele, paciente, para que o médico não fizesse a amputação do seu pé. Ok? O sino, só uma ressalva, acho muito importante isso. É, o médico também... Ele está amparado, o médico possui a sua Sim, autonomia. Claro, claro. Óbvio. No caso do paciente se recusar, isso eu estou falando, estou falando numa situação normal, não emergencial, né, e nem de urgência. É, o paciente se recusa ao tratamento, à transfusão de sangue, o médico pode, é um direito dele, Sim. se negar a acompanhar, continuar com o tratamento. Então, aí o médico vai expor isso para o paciente e vai direcionar ele para outro profissional. E isso quando houver tempo. Tá? Então, é justamente é, respeitando essas diferenças que você falou. Maravilha. Informação, transparência dos riscos e consequências. Aqui veja bem todas essas frases e palavras aqui estão tá no arcabouço, ou seja, né, num conjunto, um conjunto de bons atos, né, fazer com que haja o diálogo sempre, é, cara, eu já passei, não por esse problema, tive problema sério já tem alguns anos, né, sofri um infarto aí, quase que eu bati as botas aí, mas Deus me deu uma segunda oportunidade, estou aqui, e houve muito diálogo dentro da Beneficência Portuguesa, Tá? Tem que ter uma conversa, velho, senão... Tá? Mas bacana, bacana. Doutora Cris, você sempre nos trazendo assuntos importantes. Eu acredito que assunto como este... Acredito eu, eu, Sinomar, que isso ainda não tenha sido pautado na imprensa de Frutal. Acredito eu, acredito eu, ok? Não estou dizendo que nós estamos fazendo isso com exclusividade. Eu acho até, mas... Precisamos de assunto sim, de orientação De orientação Você é uma especialista em direito médico E nós nos colocamos aqui sempre à disposição Ok? Estamos aqui sempre às olhos para a gente conversar, dialogar, esclarecer Inclusive torcer para que o Supremo vote isto rapidamente Que elimine essa insegurança jurídica e uma insegurança médica Eu não sou médico, mas a gente tem esta sensação Eu quero agradecer você e dizer a você, se você quer fazer, acrescentar, tem algum pedido ou a fazer algum agradecimento, fique à vontade. Assim, eu que que agradeço, né? Esse espaço é no debate que a Isso. gente cresce. Isso? Né? Isso. E soluções antigas para problemas novos não funcionam. Então Como é que é? Soluções, soluções antigas, antigas para problemas novos não, funciona. não funcionam. Então, a gente tem que buscar novas soluções, né? Frisando que é, a resolução que a gente tem foi da década de 80, de 80. então, está ultrapassado. É, né? Usar o bom senso, todo mundo acha que tem melhor que o outro, né? Então, eu também me coloco à disposição... Sinomar, sempre que eu puder colaborar e contribuir com informações, né, eu estou à disposição. Muito bom, muito bom. Doutora Cris, especialista em direito médico, eu procuro saber, eu acho que você é a única na nossa região, hein? Eu acredito que sim. É, Sinomar, eu eu não tenho conhecimento aqui em Frutal, né, sei de alguns advogados que atuam na área médica, sim. mas não... Não com especialização Tá certo Quero agradecer a sua participação Obrigado, doutora Cristiane Deus abençoe, ilumine Que lhe dê essa, essa força Essa vontade de aprender De ensinar, de transmitir De colocar em prática Muito obrigado, muito obrigado Muito Sinomar, só para finalizar Vou deixar uma frase <risos> Eu discordo do que você disse, é. mas defenderei o seu direito de dizê-lo até a morte. Tá certo. É isso que falta. É isso. Obrigado, obrigado. Um abraço, obrigado, doutora Cristiane. Senhora. Muito obrigado, senhor.